E aí, mano, como é que você tá? Tudo bem com você? Quem tá falando aqui é o Fernando do canal Família Gotts. Eu vim aqui mandar um papinho rapidão pra você no começo desse vídeo. É o seguinte, mano... Como você viu recentemente, eu fiz um vídeo Fazendo uma trollagem com a minha esposa O que que acontece? Nessa trollagem Eu depois liguei pra alguns parentes meu E você vai perceber a reação de cada um Então, mano, aguarda um pouquinho o vídeo Porque ele tá guardado, mas primeiro eu preciso fazer Muito essa tag, mano Se você não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho Que fica aqui embaixo e inscreva-se Porque é o seguinte, mano, é de graça E você vai ajudar muito aqui esse canal a crescer E eu conto muito com isso, beleza, mano? Eu tô querendo chegar a uma meta de mil inscritos E só você pode ajudar, moleque Então tamo junto, espero que você goste desse conteúdo e vamos lá, mano, vem comigo. Bom, vamos lá, mano, a tag de hoje é escola. Eu ainda não sei muito bem, eu li só mais ou menos por cima das perguntas e a tag de escola é o seguinte: Como você era nos tempos de escola? Então eu vou contar para você um pouquinho como eu era nos tempos de escola. Quem era você na escola? Como você era e como era a sua escola? Bom, mano, é o seguinte, eu estudei em duas escolas. A primeira escola onde eu estudei era muito legal. Eu sempre fui, mano, eu sempre fui da parte, de, tá ligado? Eu sempre fui zoeirão na na aula. Então, minha escola, mano, pelo menos as duas que eu estudei era muito da hora. É, os moleques eram super gente boa e eu sempre fui meio misturadão, tá ligado, mano? Então é isso, mano. A minha escola era muito da hora. Qual era a sua tribo? Bom, eu acho que eu acabei de falar um pouquinho. A minha tribo era do fundão, mano. Eu, tipo, era aquela pessoa que ficava entre o meio e o fundo. Eu nunca gostei de estudar muito na frente, assim, de cara com a lousa, não. A professora fica muito, ó... De olho, então eu era da galera do fundão no recreio. Onde era mais fácil de te encontrar? Aonde era mais fácil de encontrar, mano, eu ficava circulando, velho. Ficava circulando demais, mano. Eu queria, tá ligado? Eu queria trocar ideia, eu queria ir lá falar com outro moleque da outra sala. Então, mano, eu sempre, tipo, sempre fui bem comunicativo assim com, com a rapaziada. Eu assim. Lógico, tem aqueles momentos de vergonha, mano, mas... Velho, eu tava rodando pelo... Mano, eu tava rodando pelo pátio mano. Queria me encontrar, você ia ter que rodar atrás de mim, irmão. Já namorou ou ficou com alguém da escola? Isso é meio pesado, né, cara? Amanda vai ver esse vídeo aí, vai ficar meio pesado. Bom, mano, eu já fiquei com uma menina da escola, sim. Eu era, eu era apaixonado por uma menina na época da escola, da minha sala. E essa menina não queria namorar comigo. E essa menina não queria namorar comigo. Ela ficava só jogando pra depois, jogando pra depois. E aí eu fui, conheci uma amiga dela, fiquei com a amiga dela. E depois ela falou que não queria ficar comigo porque eu fiquei com a amiga dela. Então, muito obrigado. Já fez alguma coisa escondida? Ou contra as regras, ou já cabulou aula. A única coisa que eu mais gostava de fazer era inventar que eu tava doente pra mim não ter que ir pra escola, mano. Já aconteceu também de várias vezes eu ir na porta da escola e não sentir vontade de entrar e voltar pra casa e falar que não teve aula. Ou falar que o professor liberou, ou falar que não tinha aquela quantidade de pessoa pra eu ter que entrar na escola. Então eu acabava voltando pra aula, ou pra casa. Então eu acho que isso era cabular, né? Se lembra de alguma modinha que você seguiu, mano? Modinha que eu segui, ó. É o seguinte, eu não teve uma época que eu, eu gostava de dançar black, tá ligado? A gente chamava de black, aquele break dance. Então, mano, é assim, é, tá, calma, calma, não me zoa não, cara. Eu fiz isso já, assim, é, eu já fiz isso. Vou ser bem sincero Então o que, que acontece nessa época mano a gente usava umas roupa meia larga né mano e eu não tinha condições então o que, que eu fazia minha modinha eu catava uma blusa de moletom uma blusa ela podia estar tá rasgada mano. a blusa tava rasgada na época era complicado então ela podia estar tá rasgada na manga ou aqui não importava porque eu colocava uma moletom colocava uma camiseta por cima da moletom detalhe esse moletom tinha que ter touca irmão se não tivesse touca não usava desse jeito então, ela tinha que ter touca eu usava uma calça Bem larga, mano, acho que cabia um, sei lá, um 5 Fernando dentro daquela calça, porque... Também era só o palito, mano. Eu era muito magro, Jesus! Mano. Eu acho que uma vez, mano, o cara falou pra mim: Rapaz, só amarrar ali em você, uma rabiola, só com o vento que tá batendo. É pra você ver, velho. Eu era, era, uma... eu era muito magro, então é isso. E aí eu catava, mano. Eu, eu ganhei um sapato que ele tinha um cardaço que era da grossura de um dedo, mano. Mais um dedo, Olha aquele dedo mesmo, tá ligado? Aquela chapuleta de dedo. E aí eu usava dessa forma: Sapato de skatista com cardaço de um metro, calça larga que cabia cinco de de mim. blusa de moletom com camiseta por cima mano e olha que na escola eu não podia entrar de boné velho mas eu adorava usar boné na escola qual foi o melhor e o pior dia mano melhor dia na escola era quando eu chegava no começo do ano e eu via que era a galera que eu já tinha estudado tá ligado eu já cheguei a dar muita sorte mano eu acho que eu já cheguei a trocar duas pessoas só na minha sala e eu peguei quase a galera toda eu não sei se era Tá ligado? O motivo. Eu sei que eu peguei aquela galera e falei, mano, eu não acredito, mano, tá todo mundo aqui. Isso foi muito gratificante, mano. O pior dia, velho, o pior dia foi... Eu acho que foi uma vez que eu briguei na escola, mano. Eu briguei na escola e eu, tá ligado? Essa é uma história também um pouco longa. Mas eu acho que isso foi o pior dia que eu tive na, na escola. Olha essa pergunta, cara. Se envolveu em algum tipo de briga ou movimento protesto? Bom, então vamos lá. Já que a pergunta vai ser dessa forma, eu vou falar o que eu tava... Vou terminar o que eu tava falando. Eu briguei com um moleque na escola, mano. E tipo assim, eu tava conversando com uma menina que eu achava legal e tal. Aí esse moleque veio e me empurrou, eu caí. A menina deu risada, eu fiquei com raiva e fui lá pra tirar satisfação com o moleque. A gente discutiu e ele acabou brigando. Por que esse foi um dia muito ruim pra mim? Porque eu encontrei esse moleque há uns tempos, mano, e eu acho que ele sofreu um acidente, tá ligado? E ele acabou tendo uma dificuldade, mano. Ele ficou um pouco. Ele ficou deficiente, ficou com uma perna maior que a outra. E o que, que acontece? Depois de um Tempo disso, alguns moleques queriam se aproveitar dele e eu acabei não deixando. Então assim, foi uma coisa ruim que aconteceu, mas foi uma coisa que eu sim, me deu um sentimento maior assim de ajudar aquele moleque. Então eu evitava, às vezes, que os moleques que eu conhecia zoasse ele. Então eu acabei, tá ligado? É. Quebrando esse gelo aí, tipo, apoiando ele dessa forma. Mas foi um dia muito bad, que foi o dia que eu abrei com esse moleque, mano. Sua escola tinha alguma lenda, tipo, loira do banheiro. Você tinha algum medo da escola? Na época da loira do banheiro, mano, eu sei que eu ouvia muito falar dessa lenda. Eu não ia no banheiro sozinho na escola, não. Eu, tipo, eu esperava dar um intervalo. Na hora que entrasse uma galera no banheiro, eu também entrava. Porque, mano, teve uma vez que eu entrei sozinho né, no, no banheiro e eu ouvia, tipo, barulho de estralo, sei lá, dentro, alguma coisa. Eu acho que alguém, o cara podia estar tá cortando a grama do lado de fora, mano. E eu ficava em choque. Eu falei, não, mano. Então, eu fiquei com muito medo e tinha a lenda da loira do banheiro lá. Essa lenda era que você dava três chutes na privada, três descarga e falar três palavrão e ela aparecia e o, o, o malandrão aqui foi fez isso tá ligado então eu fiquei com medo de, de ela aparecer né sofreu ou causou bullying alguém assim a gente era muito brincalhão eu não considero a brincadeira que eu levei na escola de bullying porque isso nunca foi duradouro para mim pelo menos nunca foi duradouro né então eu sempre soube relevar a brincadeira cara eu eu sou uma pessoa extrovertida ao mesmo que a pessoa brincava comigo, eu brincava com a pessoa e aquilo ficava de momento, às vezes durava um pouco, mas nada de exagero e nada que viesse me afetar ou afetar essa pessoa, entendeu? Então, mano, é isso, cara. É isso. Como era a sua performance e apresentação da escola? Curtia? Mano, a apresentação da escola. Eu vou te dar um exemplo só de uma coisa para você entender o porquê. Tipo, mano, <risos> teve uma vez, ó, eu ficava o ano inteiro sem fazer nada, cara. Chegava no terceiro semestre. Então, pra você entender minha performance, foi assim, os terceiro semestre que eu chegava, a professora, tipo, falava, Fernando, eu não sabia que você era tão inteligente assim. Tipo, mano, como assim, cara? Tudo bem, eu sou bagunceiro, mas como? Como, como assim, cara? Como assim? Então dá pra você ter uma noção, tipo, mano, do tanto que eu, velho. Que eu era bagunceiro, mano. Eu era, muito, eu era muito zoeiro na escola. Do que você mais lembra nesse tempo? Mano, eu lembro da galera, mano. Eu lembro da galera, é... eu lembro das brincadeiras, da inocência. Mano... Tipo assim, na moral, a escola era um escape, mano. A escola, assim, entre a minha quarta, quarta e oitava série, tá ligado? Aqui hoje vai, se eu não me engano, hoje até a nona. A gente, eu parei, eu... É isso, da quarta à oitava série, mano. Aquilo era um escape, era muito show de bola. A, os moleques, a gente zoava tanto, mano. A gente brincava tanto, se divertia. Cara, o negócio de fazer trabalho em casa é muito show de bola, mano. Cê, tá ligado? Você ir na casa do, do seu amigo fazer um trabalho. Tipo, se preocupar em fazer uma pesquisa. Pesquisa na minha época não era nada, era impresso, tá ligado, mano. Eu não sou velho, mas tipo, a gente tinha que recortar, fazer uns recortes. A gente escrevia. Agora, hoje, o trabalho é mais impresso. E cola na internet, faz uma pesquisa, e aí o que saiu lá, você pega, acha que tem a ver com o seu trabalho, envia para manda para professora na escola e ela avalia, tá ligado. Hoje antes não era muito dessa forma que a gente fazia. Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Teve uma professora que me marcou. Que ela era, ela embaçava muito na minha, tá ligado? E ela era tipo de geografia, se eu não me engano. Ela era de geografia e ela embaçava muito na minha, muito, muito mesmo, era bem rigorosa. Eu nunca fui chamado na escola, eu sempre fui brincalhão, mas nunca fui chamado na escola. E a primeira vez eu fui chamado por motivo dela. Ela me chamou. Eu não lembro o que que aconteceu. Eu acho que a gente ficava tacando bolinha no ventilador, que era aquele ventilador de teto E aí eu fui e taquei o um caderno, tá ligado, mano? Putz grilo, velho, nossa... O caderno voou longe, e ela entrou na hora e ela me chamou E aí a gente, foi, minha mãe foi pra diretoria pela primeira vez E única também, mano, primeira e única vez foi que minha mãe foi chamada pra diretoria E cara, eu, tipo assim, ela não foi nesse dia e aí acabou que eu não saí como culpada, tá ligado? Porque tinha outras questões também, que ela pegava no meu pé meio que, não sei, sem motivo. Eu não sei o motivo dela também de pesar tanto na minha. Mas enfim, essa professora de geografia foi a que me marcou mais, mano. E foi a que mais a gente teve desavença em questão de sala de aula, de brincadeiras e de trabalhos. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para você mesmo naquela época? Bom, Fernando, o que eu falaria para você... É, nessa época É que você sempre foi um moleque sonhador Você sempre criou expectativas E você sempre tentou se empenhar nessas expectativas Mesmo você sendo uma pessoa muito limitada Não desiste do seu sonho Porque você pode ter certeza Que um dia esse sonho seu vai se realizar Porque eu sou você, mano E você criou uma bela família Mano, amigos tops E você tá crescendo cada vez mais Então, nunca desista dessa parada aí Do seu sonho